Olá meus amores tudo bem com vocês? Olá enviadinho tudo bom tudo bom querida tudo. tudo bom continuar pelo jeito uma tentativa né uma tentativa de salvar um navio que já está naufragado e agora a gente vai apresentar para vocês os novos participantes da casa de vidro e reagir com você reagir chorar fazer acontecer já chegou disco modern Ela, Larissa. Tô pecando mesmo e eu não quero nem saber. Não vão me dar bem nas provas de logística. Às vezes eu sou meio lenta pra entender. A Larissa, eu gostei dela. Ela tem um jeito meio louco, meio ah, eu isso, gostei, meio aquilo. Meio... E ela é orgulhosa, meu amor. Orgulho do quê? De botar as tetas na bandeja, de botar o sinicone... ela é bloqueira, Ela disse que é ela tem um orgulho de ter pagado. Ela apagou o peito. Ela apagou o, o peito, meu amor. Me orgulho também de ter botado meu silicone, porque eu botei com meu dinheiro, meu dinheiro de blogueiro. Geralmente a gente nasce com, nasce sem, ela comprou dela, ela pagou, é dela. É. Por outro lado, temos o... Gustavo. Gustavo. Chegou numa, numa marra, assim, falando de... Eu sou hétero topezeira. Eu, eu tenho não orgulho vou ficar. de ser hétero top, porque eu sou um hétero top dentro do meu conceito. O hétero top hoje, pintado pela Lacrolândia, é uma pessoa branca bem sucedida, eu tenho orgulho de ser top no meu conceito. Aí eu lhe pergunto, qual o teu conceito? Porque top... As pessoas tentam inverter um conceito que não cabe, é isso, eles pegam uma coisa e elas tentam traduzir pra uma coisa que não existe. E o negócio é o seguinte, eu acho que é muito ursinho pimpão se achando tédio aí no negócio. <música> Eu sou um cara competitivo. Eu sou do tipo que, se for anjo uma semana e meu amigo não foi anjo e tá com saudadezinha da família, eu não vou dar prova de anjo pra ele. Desagradar muita gente. Desagradar muita gente. Desagradar muita gente. Desagradar muita gente. Mas eu vou agradar muita gente também por ser dessa forma. Dessa forma. Muito, muito, muito, é tipo o Lucas, muito, muito. mais ou menos, que achou que ia chegar lá na casa e ia ficar de caralho. E o Rodrigo velho. se deparou com o Rodrigo e ficou tipo puta que pariu. Ele é bem mais padrão que eu. Porque a gente ainda a gente tem mais um babado, né? A Jade ganhou a liderança de, de novo. novo. Ah, Deus, Deus, Deus, Deus. Jade é líder mais uma vez! <risos> <risos> Duas vezes. Ela vem que vem, ela vem de abão, ela vem de abão. De, de novo o Rabão, velho. Pô, ele sorte nessa poderosa, vida. Poderosa, né, E Rica querida. e sortuda, né? E vai, com certeza, dar um babado, que a Nayara falou que ia tacar fogo na fotinha dela, botar gasolina e tudo, na Ana Maria Braga, querida. Jade, foi onde? Aí você ataca gasolina e acende um... um Mentira, um, um, um... <risos> olha Com certeza vai render, meu amor. Polêmica. Um coloco mais água aqui dentro? Caramba. E aí, o que, que acha, você achou? Né? Rolou um deboche ou não? Pode bruxa, ser aquela dia. Bruxa, bruxa. Uh. Deixa eu falar uma é. coisa, eu sentia lá dentro. Eu sentia, eu ouvia, eu percebia quando eu olhava assim os olhares. Uh -huh. Eu sentia o deboche. Quem ficou com o VIP da semana foi a Jade, o Thiago, a Bárbara, a Laís o Pedro Arthur e, e o, o Pedro Scooby. Pedro Scooby. É Pedro Scooby, Pedro Scooby. Scooby, Scooby. do vidro. Do. Então Mas é gente, isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da reação do vídeo, né? Que vocês façam dessa casa de vidro. E lembre-se sempre, pessoal. A gente gosta o quê? De ser umas bicha top. Pronto. A gente é bicha top topiseira. Topiseira que. Aqui. Querida, a gente é bicha Ó Ok, ó, ó. Como é que a gente fazem? <risos> Acompanhem o canal, se inscrevam aqui, deixem um o like e até o próximo vídeo. E lá no Instagram também. Isso aí. Beijinhos. Beijo, pessoal.